Eu acho que isso foi bem claro né, nos três dias e particularmente hoje a, a alta qualidade da pesquisa brasileira. A doutora Maria no final ela ela colocou três cenários, né, que é o que a gente quer entender. A pandemia acabou, a pandemia vai continuar. Então ela colocou três cenários. Obviamente a ciência ela nunca dá uma resposta definitiva, mas ela dá ela ela indica os caminhos enquanto tiver países ou regiões, às vezes dentro de um país, você tem regiões com diferentes graus de vacinação, enquanto tiver locais com baixa cobertura vacinal, há maior chance de ter uma, uma variante que eventualmente possa é, resi ser resistente, por exemplo, a vacinas, etc. Depois o Michel mostrando um estudo mais populacional, de genômica, é, que é extremamente importante. né O Brasil é um país com características próprias, né, com uma, uma diversidade, né, enfim, é muito diferente da, da, de, de países desenvolvidos, né, e isso é muito importante como a, a resposta a determinados medicamentos, que certamente é diferente de um paciente numa, num país desenvolvido. E por último, a palestra do, do, do professor Sérgio Ferreira, que abordou uma questão a questão exatamente que é como envelhecer, mais com qualidade. É uma, um problema de saúde pública, né? à medida que a, a população envelhece, que temos uma maior expectativa de vida, queremos ter, sabemos que temos uma maior incidência de doenças neurodegenerativas, né? que levam à demência. Né? Muita pesquisa básica é necessária para se chegar a caminhos é, que vão ter percalços, mas uh, precisa seguir pesquisando.